Legal, cara. Não, essa puta, eles estão é loucos. E Mas aí, eu não tenho o conhecimento que vocês têm. O cara entra e você tem que entender muito rapidamente o que, que ele vai te mostrar, aí você olha aquela mesa que tem ali para ver os produtos que estão ali para entender, aí você fica prestando atenção nele, tem uma dinâmica que rola com ele tem uma dinâmica que rola aqui do lado. Uhum. Porque se eu quero comprar, eu não quero que nenhum char que tome meu negócio. Com certeza. Então é uma dinâmica do lado, uma dinâmica na frente, e essa coisa está rolando ali ao mesmo tempo. Então você tem que diagnosticar muito rápido o negócio dele para entender se o negócio é bom, se é ruim, qual o preço bom para pagar, que, quanto esse negócio vai é faturar, se ele vai crescer, se não vai, se vai escalar, se não vai, se tem inovação, Caramba, se não tem, se o cara que... é bom, se o cara é ligado naquilo, se a equipe dele é boa. Ali, Nossa, não tenho ideia que você sai Nossa, de lá morto. Eu imagino. Porque a gente faz, sei lá, 10 pitches por dia ali, né, em cada dia de gravação, e aí quando você... E ali fica uma hora conversando com eles, aqui vai pro ar sete minutos, mas é, a gente fica uma hora conversando né? com eles. Para tentar entender. Para entender, fazendo pergunta, um faz, outro faz e tal. E aí sempre eu saia com o diagnóstico antes de todo mundo, porque... Eu já eu tenho uma, uma, uma, uma... Não sei de onde eu tirei isso. Talvez seja a intuição é mesmo. É a intuição, uhum. é a tua inteligência. Uma capacidade de entender rápido o que, que o negócio está acontecendo. E quando você entende mais rápido, você ganha, sim, né? Sim, O que, que é. é... Você é. sai na frente Dizem ali. que a gente não compreende a nossa inteligência, que ela é seis vezes maior do que a gente percebe. A gente não... Entendeu sacou o te, O não sim, limite sim, é sim, não sim. perceber aonde vai. Estão é. prevendo, você de repente tem uma habilidade, uma inteligência de você olhar em 10 segundos você já fala: puta, isso é bom. E esse cara é bom, essa porra é Entendeu? É. E, já, e agora, já... como é que eu vou disfarçar aqui para não comprar? É o Pokerfeed, <risos> é, então. Comprar. É o perfeito. Aí, ah, às vezes, eu ficava quieto, deixava a coisa rodar. Dá um assim, todo mundo dando palpite: ah, eu tô, tô fora, eu pôo um a menos. Ah, eu tô fora, eu pôo um a menos. <risos> Aí um dia eu lembro que tinha um negócio que um saiu, outro saiu, outro saiu, outro saiu, e eu putz, graças a Deus, foi todo mundo embora, agora eu vou. Ah. Aí eu falei, eu falei, eu topo, era um cara que chamava, deixa que eu pago. Ele então tá, eu quero, era acho que era um milhão de reais por, sei lá, mais de 20%, uhum. você sabe quanto era. Aí eu falei, tá bom, eu, eu quero. Eu vou, fiz uma proposta para lá, um milhão de reais por tanto. Porque a gente não pode mexer no valor, você pode mexer só no percentual. Tá, entendi. Então, você tem, a pedida deles tem que manter, você pode mexer só no percentual. Entendi. Então, quando a pedida é muito alta, você aumenta o teu percentual para impactar menos. Então, tá bom, eu vou fazer, sei lá, um milhão de reais por 30%. Não me lembro quanto era mais. Aí, a gente tinha um sexto charque naquele dia, que era o Roberto Justus. Hum. O Justus. Aí o Roberto falou assim, ah, Cristiano, então se você me permite, eu vou voltar. O negócio E eu então divido com você Fica 15% para cada um A gente paga 500 mil cada um E eu quero entrar com você Posso? Eu entro o sócio para ser meu sócio no negócio uhum. E eu fiquei uhum. numa situação Porque ele era o Chac convidado hum. E ele estava entrando no negócio Achei indelicado Falar que não Aí eu falei Tá bom, vai Tá bom, Roberto Então uh, Vamos ser fala, sócios Tá bom, vamos ser sócios Topei Aí foi bom, tudo bem Aí o senhor falou, ah, mas eu também vou voltar. Ixi. Aí a Camila eu também vou voltar. Eu não vou voltar, eu vou voltar. Eu falei, como assim? Porque, teoricamente, a regra, depois que você sai, você sai. Não pode não voltar pode mais. Não pode voltar, tá. Todo mundo voltou. Mas quebraram a regra? Que quebraram a regra, geral. Aí eu falei, o diretor vai parar esse negócio Lógico. aqui, né? Porque vou quebrar a regra. Não parou e ficou, todo mundo voltou. Aí todo mundo voltou, aí o João virou e falou assim, não, porque vamos falar então que a gente quer 50% por um milhão, porque aí a gente divide 5, 10% para cada um, porque eram 5, 6, na verdade, é. dava menos ainda. E vamos dividir aqui, não, ele queria 60%, vamos falar então que a gente quer 60%, fica 10% para cada, pra cada um. um. Aí o cara virou, pro... o cara lá virou e falou, não, eu falei, João, o cara vai, vai, vai voltar para trás, porque eles também têm direito de falar, não quero. Entendi. Ferre-se, uhum. não estou afim. Muitas vezes eles fazem isso. Sim. Aí eu falei, nós vamos perder o um negócio. Ele falou, não, vamos, não, o cara vai ficar, vai ficar, vai ficar e tal tá bom, então toca. Aí o João falou, então, ó, gente, eu não lembro o nome dele, falou: então é o seguinte, é 60% por, pelo membro, por um milhão. 60% por um milhão. E eu, pumba, encostei na cadeira e falei, vamos ver esse negócio que vai dar. O cara falou: <risos> posso pensar? não todo falou, claro. Aí ele foi lá, encostou na parede. Normalmente vai pensar, ele chama alguém lá de dentro. Uhum. Ele chama alguém lá de dentro, né? E fala, vamos conversar e tal. Fala com o um sócio, fala com alguém, algum mentor que eles levam e tal. Esse cara nada, ele encostou na parede, ficou assim, quieto, Morrendo. quieto. E eu, ai, meu Deus do céu, esse negócio vai dar merda. Aí ele voltou e falou, seguinte, eu quero a Cristiana e o Justo de sócio. Ninguém mais. Caralho. Naquela proposta inicial. O... Quer ou senão eu, se não, eu não quero nada. Ou senão não quero nada. Puta que pariu. Deu uma branco assim, em geral, aí todo mundo. Falei, bora, Roberto? Roberto vamos. Sim, vamos lá, é um abraço, mucareta. Um... É. Fechamos, né? Fechamos, é. fechamos, é. fechamos. Como é negócio. que é o nome? Deixa? Deixa que eu pago. Era, uma, era um empréstimo, muito legal a ideia dele a gente acabou não fazendo o negócio infelizmente depois eu explico por quê. mas uhum. era um negócio assim que ele ele pegava suas dívidas por exemplo pensão alimentícia é, escola condomínio é, conta de água conta de luz tudo que você tem que pagar todo mês e que às vezes você fica sem dinheiro você não tem como financiar isso uhum. né então ele pega essa tua conta paga para você e cobra de você no teu cartão de crédito em 10 vezes. Então, ele tem a garantia do cartão de crédito porque uhum. a pessoa no cartão claro, de crédito claro. não quer pagar, uhum. mas ele consegue te financiar, porque você não consegue pagar isso cartão de crédito. Você não vai pagar a pasta alimentícia com cartão de crédito. Não, não. Claro. De crédito. <risos> claro, não, não claro. dá. Então, ele fala, tá bom, eu pago a tua pessoa alimentícia que você tem que pagar e eu te divido em 10 vezes no teu cartão de crédito. Hum. Então, ele fazia isso. Eu achei a ideia genial, porque não tinha... É... De jeito de dar errado, porque estava garantido sim. pelo cartão de crédito. Sim, sim. É uma dívida que todo mundo tem mesmo, escola, sim, sim. condomínio, IPVA todo de carro, tem. esse A monte água, de coisa. Luz, água, água cacete, luz, IPVA é. de carro, pensão, às vezes você está apertado. Uhum. Era uma solução para quem não precisava. Eu falei, bom, esse é negócio, eu adorei o negócio dele. E ele precisava de um milhão para fazer caixa, para emprestar mesmo. Porque sim. ele tinha um monte de gente pedindo, ele não tinha o dinheiro, no um capital de giro. Para começar pra empre... o negócio. Pra, pra... Não, ele já estava rodando. e já estava só que o dinheiro só dele, emprestar. todo emprestado, mas ele precisava de dinheiro uhum. para aumentar o negócio, porque ele precisava de caixa. Para capital giro. Aí eu falei, fechado. Fechamos e tal, não sei o quê. Aí, quando nós fomos fazer a primeira reunião com ele, ele estava operando com uma, com uma plataforma que não era ainda permitida pelo governo a operação. E aí a gente não pôde fazer. Aí, meu, infelizmente a gente acabou. Entendi. Não Mas tem cases de sucesso. Muitos. Olha, o Frico, por exemplo. Maravilhoso. Frico, eu lembro que foi lá. Foi lá, não foi? E ninguém comprou. Ninguém e comprou. toda vez que eu olho esse frico, eu falo que burra que eu não comprei. Puta, isso Ninguém é um sucesso. Comprou. E veio de lá, né? Maravilhoso. Que loucura. Ele, ele levou lá, acho que ele queria 20 milhões, eu acho, pelo negócio. Ou 10 milhões, era um valor alto. Ou o valuation era 20 milhões, ele queria 2 milhões de, 2 milhões de reais, sei lá, 10%. Era um negócio assim. O valor era alto, não era baixo. E era uma questão nova. E a gente nunca tinha ouvido falar, e nunca, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, não, era uma coisa é? nova, porque ele que criou essa categoria, geniais os meninos. Genial, genial geniais. É. Genial. E o negócio explodiu, o tamanho que é hoje teria valido cada centavo, e eu não fiz. Não, vale, vale muito mais. Quanto vale um frico hoje? Ah, muito. Valor este de mercado? Maravilhoso, sei, sei lá não. quanto. Muito grande. E um funciona, puta é puta bom. Puta ideia legal pra puta caramba, ideia. né, meu? Puta ideia legal. E, negócio e surgiu feito. ali também. O que mais? O que, que você é sócia hoje lá de, de, das empresas? Eu tenho uma empresa que eu investi que eu amo de paixão, que é um robô pra cego. Ah, que legal. Então ela criou... O Cão Guia, ele demora sete anos pra ser treinado, e ele morre com 11 anos, normalmente. Então, a vida útil do cachorro é muito pequena. Uhum. Tem uma filha enorme de pessoas esperando o cão-guia. É uma necessidade muito grande e não tem. São poucas pessoas que treinam, tem muita escassez mesmo de cão-guia. Então, essa mulher, que é uma mulher incrível, a Neide, ela criou, é uma engenheira, em São José dos Campos, criou um robô como se fosse um aspirador de pó, desses de piscina, sim, vamos sim, sim. Um robô que é guiado por GPS, tem inteligência artificial, e ele tem como se fosse uma, um, um cabo, assim, uma, uma alça, um negócio. Um handle, é uma alça, hum. e ele segura essa alça, e essa alça, ela treme. Então, ela, ela treme para a direita, ela treme para a esquerda e ela vai te levando e ela fala, obstáculo à frente, pessoa à frente, cadeira à frente, não sei o que. Que louco! E mano. ela avisa a altura, né? que o cachorro não vê, ele só vê obstáculo na frente e não fala, né? só que ele para se tiver algum obstáculo. Ela fala o que está acontecendo e ela ainda fala obstáculo na altura. Então é muito bacana. A tecnologia melhorou muito. Já tem cinco anos que eu comprei isso no, no primeiro ano de Shark Tank. Agora Imagina, que a gente é está vendendo... Caraca. Como é que é o nome, Cris? É Lysa. Lysa. L-Y-S-A. Lysa Cão Guia. Cão, Cão Guia Robô. Acho que é isso o Instagram deles. Liza. Lysa. L-Y-S-A Cão, L -Y -S -A, Cão Guia Robô. Que legal. E, e ele foi, foi eleito um, entre as 100 melhores tecnologias do mundo... Ela já ganhou umas 10 competições de, de, de prêmios, de startup, inovação, de inovação, de inovação, de invenção. De né? invenção. Quer dizer, uma é um robozinho, é o quê? Uma, tipo uma bengala? É como, como é, um... se fosse uma, Manete. Uma, uma alça mesmo, que você carrega, essa alça é ligada a esse robô, que tem rodinha, e ele vai indo... Pelo... Olha lá. É como se fosse um um, um vapo, é, um é vape, uma lavadora de, de, de, de é, vapor, e, você, e, e esse negócio é. vai andando louco, e vai cara. te puxando. Ele ele puxa Ai, você para frente. Que Só que quando legal. tem uma escada, por exemplo, ele dá ré, te empurra para trás. Gente, que ideia legal! É maravilhoso. E ele ele e tem, começou ele, a vender agora. Começou a vender agora. Ele tem Caraca, inteligência véia. artificial. Então, por exemplo, nós vendemos para uma menina do Rio de Janeiro. Aí ela foi com, a, ela estuda no, no num colégio no Rio de Janeiro, né? Aí ela ela é, levou a, a mãe e o, robo, a, e o robôzinho com a mãe fez o trajeto que a menina faz para chegar na classe e o robô aprende puta olha isso Bola. Pela, a, a, sim ele memoriza pelo e GPS a, e a e GPS dele. pela pelo inteligência GPS. artificial hein? aprende os obstáculos o que tem uhum. escada elevador blá blá a vai aprendendo e aí agora ela vai sozinha com o robô para a escola gente Ó, olha que o que tem de sensor de coisa que coisa olha, é legal, legal isso aí é sensacional maravilhoso Ó, quem quiser ver rapaziada Laysa Cão Guia Robô no Instagram. Arroba é. Liza com Y, tá? É Lysa com Y. É, Liza, Labradores... Assim. É, acabou. Que louco, cara. Olha, que legal, que legal isso. Cara. Que, então, ela ganhou um monte de prêmios, o negócio é incrível. E vai agora, começar a, a vender agora. Começou a vender agora. A gente ainda está fazendo ele em 3D, porque ela não tem muita capacidade financeira de imprimir muito. Então, a gente está fazendo toda a parte, a carenagem toda em 3D. Uhum. Mas você deve estar tá tendo pedido horrores disso aqui. Ela tem bastante pedido. Tem, tem a, a parte tecnológica vem, vem da China. É, é para comprar é... balato, eu vou querer comprar isso aí. Não vou tem querer, garantia, queremos, garantia não. não Queremos comprar, não. Vamos à China não, para comprar esse é negócio, aí é Sem bacana. garantia, vai bom. Se embora. a gente produz isso aqui na China, a gente está ó, hein? <risos> é, isso aqui merece. O chinês vai vir forte disso bom, aqui, hein? Agora a gente está vendendo para vários países. Aqui no Brasil a gente só consegue. A gente usa, vendeu para é, ban grandes bancos, para shopping center, para metrô para o aeroporto e tal, porque aí isso guia os, os cegos dentro desses lugares Sim. infelizmente na rua a gente não consegue usar porque a calçada é desafiadora até para a gente ah, não. A gente, para quem enxerga a gente Porra. vive no motocross né inclusive eu queria aqui fazer um leve adendo aos administradores da cidade de São Paulo, muito obrigado pelos buracos, estamos vivendo na era dos ralis e dos golpes eu nunca vi de São Paulo com tanto buraco é. Parabéns. Na golfe, é só, E, a, e aí, ainda, rindo, mas cara. fora, internacionalmente, dá pra usar até nas calçadas, que é rebaixada. Sim, muito mais tranquilo. Tudo não é aquela buraqueira, tem toda a. Gente, que ó, legal. Que legal deve ser quem deve falar assim: cara. você está numa loja cara pra caramba, vai embora. <risos> não Cara, mas tu, para não. pra pensar: olha a noia, você tá com esse troço. Ela assim, filha direita, tem uma promoção muito bacana. Batom, sabe assim? Imagina isso. O próprio robô... Você já está melhorando o robô, vou contar para ela. Aí, ó. Vai ter que te pagar royalties. Você já, você já cria é, um shopping, ele já vai dando os preços para você. De, olha só. Aí você fala, nossa, eu estou com fome. Vem cá que eu vou te levar hoje. O, o cheiro da está em promoção. Vai você, ele vai para <risos> vai o McDonald's. Vai levar você para o Que negócio que legal. legal, cara. Eu legal. achei Porra. isso aí merecia um Amazon, viu? Que negócio é. Legal, é. legal. Merecia mas. um Amazon. Isso é uma, tipo uma Porra. parada que merece um beso. Uma coisa bem grande. Porque é muito legal. Só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Que louco. ela Quantas inventou. Quantos produzidos? Agora ela fez 100 peças. As primeiras 100. E começou a vender. Que tá legal, legal. Ainda está com preço um pouco mais alto do que deveria. Acho que ele está custando R$ 9 mil. Sim, ia ajustando. Reais. Mas é mais ou menos perto do que custa um cachorro. O cachorro também não custa barato. Não. Dessa, dessa cara, gente, Deixa a gente, balada. Deixa do cachorro, balata. na cara ainda. Mas é uma coisa que a hora que a gente conseguir criar volume, sabe, fazer mil, claro. e aí conseguir fazer isso industrialmente, etc., aí vai... Escalonar, né? É, aí vai baratinho. Graças ao legal, cara. saudoso Henry Ford que transformou a indústria, Uma linha né, de bora? montagem. Não, né, o Henry Ford foi o cara que criou. O carro era mais ou menos caro e ele criou essa coisa a da linha de, linha de produção ali, de montagem e barateou esse novo